Olá pessoas, sejam bem-vindas ao meu canal. Voltou só o estilo do cara, Babeleira. Roupas, anos 80. Hoje nós vamos ver uma palhaçada aqui porque. porque eu quero fazer e pronto, foda-se. Aí minha mãe saiu dali da cozinha, eu tô sentindo falta de um pote de biscoito. Vamos lá ver o que, que ela tá fazendo. Você estava aqui, ó. Bora ver mano. <risos> <risos> tá cortando um legume. Ah, tá... ah, não. Tu tá me filmando. É da marinha, tá, eu tô de... Tu quer, tá, Marquinhos? Tu tio o quê? Não é pra me filmar. <risos> corta aí. Vai botar onde? Que que... Bota no YouTube. Não, Marquinhos. E o que, que é isso ali no canto ali? Ah, não. Ó, <risos> ah, Marculha, corta aí, tu vai ver. Tua bicha tá comendo biscoito. Tu não aguenta comer o biscoito depois que tu termina de, de cortar teus legumes, não, véi? Ah, não, Marquilha, tu não pode. Marculha, oh, não Ó, oh, isso aqui mostra, mostra que gosta de comer, ó, também, ah, ó, da barrigona. Ah, não, marculha, marculha, não. Vou passar. Pode ligar. Não, não posso dar esse, assim, não, deixa eu ver. Não. Vou passar qual? Não posso. Qual que eu posso? que me avisar, marculha. Qual que eu posso? Ah não, Qual volta que eu posto? lá. Qual que eu posto? Ah, ela também. <risos> <risos> Tchau. Marco Willis, eu cantar esse... Yeah! Stars. Stars. negócio aí, mãe? Fala aí. Vai, coloca lá pra você ver. <risos> você não, não pode fazer isso não, moço. O que que eu não posso fazer? <risos> <risos> Fala. Por favor, Marquilha. O okay. quê? Vai. Hum. Se eu faço qualquer coisa com você, você acha ruim? Por você... Que, é que você faz isso? Mas o que é <risos> que você Mas o que que quer ver? Eu não deveria haver? nem ter vindo pra cá hoje. Vai caçar com a vez também. Né? Você queria ficar na rua? Vou... Você queria ficar na rua? Vai ficar na rua. Vai, vai, vai, vai. Deu ruim. <risos> ah, não. Como é que é, mãe? O que você falou aí agora? Pelo amor de Deus, vai procurar um emprego, vai, me deixa em paz, <risos> me deixa em paz. Se você filmar... Olha o meu <risos> Olha aqui, olha aqui, oh, oh. olha, olha pra Olha os minutinhos. Oh, meu Deus. <risos> olha os minutinhos contando aqui, ó. olha os minutinhos contando. Olha pra Se avagar. você filmar. <risos> não eu... Deixa eu cortar <risos> o, o chuchu. Olha essa faca na sua mão, olha essa faca. Olha essa faca, senão eu vou botar aqui no vídeo aqui, tentativa de assassinato. De deixa em paz, por favor, tentativa me deixa de... em paz. Tentativa eu de... não quero que você me filme. Foi tentativa de... Vai procurar emprego. É uma menino. Você tem que ter minha permissão. Foi tentativa Ai, de... Ai, meu pescoço. Foi tentativa de... <risos> <risos> <risos> Vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um Oscar? Para. Ao vivo. Mãe tenta matar filho, ao vivo. É um Zé Ruela. Me solta. Tentou me abortar quando era bebê. E Meu até Deus hoje. Deus e mentira. até hoje. Até hoje tá tentando me abortar, olha aqui. Não. <risos> Se você postar isso aí, você vai ver só. Putz, Estou lá. Não oh. é justo não, casa. O negócio já tá ficando feio aqui, já tá rolando a agressão física. então, Adeus. Marco William, deixa eu falar uma coisa séria com você. Fala, fala um negócio sério. Para! Para! O que foi? Não filma não, seu idioma! Fala, fala, fala. Não é pra gravar nada. Tá bom. Mas William, eu tô cansada. Eu apaguei, eu apaguei. Eu tô cansada, mentira sua. Da hora que eu cheguei eu não parei, eu vim com peso, moço. Minha coluna tá doendo, olha o que tu faz comigo. Você tá filmando, eu vou ver Tu que tá entrando na frente é tu que tá entrando na frente Eu tô me gravando aqui Tu tá entrando na frente da gravação Filma pra você ver Tchau Apaga esses vídeos, se você postar esses vídeos aí Sem minha autorização, eu vou te ferrar Você vai ver Caralho, maluco é brabo Porra Quando uma mulher fala que vai te ferrar Você já sabe que você tá na bosta Pô, filha, Prego, marco Ilha, me deixa em paz. Pelo tá amor de Deus, marco Ilha. Tá bom, tchau. Ah, vai caçar o que fazer, moço? Tô pedindo pra tu me Assina falar. aí, e assina o canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário. Marco Ilha, se você postar isso aí, você vai ver só. Quiser me xingar no, no comentário aí, pode xingar, porque eu já tô acostumado com minha e mãe me xingando. Se você postar isso aí, você vai ver. <risos> tchau. É sério. Olha que pergunta.